sou sou presidente do PONDIS, daqui de Altamira, e estou aqui na Casai, na nossa Casai, com meus parentes, que meu parente, faz parte aqui da região de Altamira, com 12, com 11 povos judíos, aqui na região do sudoeste do Pará. É, e o nosso objetivo aqui é mostrar para os nossos parentes nas aldeias que a vacina é eficaz. Então, as primeiras doses vão ser, querido, vão ser aqui na Casai, e da Casai, a gente está botando o plano para ir para as aldeias, para as terras indígenas. Então, como a gente tem vários parentes aqui dentro da Casai, eles gente queria passar essa segurança aí para o nosso cacique, né? E, e também agradecer também ao secretário Robes né? Por ter também lutado aqui, olhado aqui para a gestão de Altamira, né? Nossa coordenação aqui de Altamira. E aqui também eu tenho um assessor budista, que é o Capote, que vai falar também um pouco da língua deles, né? Os parentes xicrimos. Eu tenho um vacilo arocú, o meu o meu caminho está aqui, o meu caminho está aqui, o meu caminho está aqui, o meu caminho está o meu caminho está aqui, o meu caminho está aqui, o meu caminho o meu caminho está aqui, o meu caminho está aqui, o meu caminho o meu caminho está aqui, o meu caminho o Brasil que é que que a